Aqui é o que? Diana? Ele vai pegar ela, mas pode ser. Ele é de Luciano, dois, três. Eles podem estar da lente Invade aqui, mano. Pode mesmo. Lint Invade bot in side, você diz? Sim, eles podem estar da Lint Invade aqui. Nossa, eles ganham muito esse Lint Invade. Olha, é um deles é forte pra caralho. Vou sair daqui. Né? A, Leblanc a LeBlanc tá Leblanc descendo. descendo. Eu tô aqui sem querer, eu tô aqui sem querer. Chegou a próximo e Drake. É, o Olaf tem tá. a mid ainda. Tá, gente virou, Esse Olaf é, tá sem flash. Camille tem que ter. Camille tem que ter. Não, eles não, não, não, Mano, não, eles sabem que você tá Drake, velho. Não, não tô não. O Olaf tem flash. visão eu, eu, eu subo agora, eu subo agora. Eu tenho TP, tem ward, tem ward pra mim? Tá o Olaf aqui. tem Ward. Olaf aqui. Eu acho que eles estão por aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá aqui, o Olaf, Olaf, é Olaf. Pega o Olaf, pega o Olaf, Olaf, Olaf. Ai, mano. Caralho, cara. a gente ganha, eu acho, mano. Não tem flash, o set. Dá pra jogar comigo aqui não? Dá, para. Porra, ai, ai, é esse machucou é o neném, viu, filho? Ou eles querem divear bot ou eles vão subir pro Herald agora. A gente vai fazer top bot com a IV me dada, tá? Tá. tá. Ah, a Camille tem a não tem TP. Ó, oh, troca, Trox, um tem pro Herald. Chegar. Eles vão subir pro Herald. A LeBlanc pode estar indo já. Tá, tamo eu chegando. O Luff oh, oh, oh, tá meio longe. A gente tem luta lá. after? Só termina, só termina, só termina. Ó oh, o Olaf. Saiu, saiu. Saiu. Pega o Olaf, pega o Olaf. Leblack, Black. Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Ela vai ter que voltar, se pá. Cadê A balança saiu. É outro tá. tá safe, tá safe. Não tinha nada, Lux. Tem que jogar mais o slow, né? Vai passar. O Olaf o Black mid. Toma tá. dive. Boa. É? Sai. Leblack <risos> tá bot, é Leblack tá bot. Leblack tá aqui na nossa diva, velho 13 segundos, tem que ser agora, hein, Ué, time. Abençoado. Usa mid, usa mid, usa mid. Eu não tenho ult ainda. Vocês conseguem subir, Nautilus? É, usar sim. auto mid agora, mano. Sabe, sabe, sabe. É importante agora, vai ter alguma coisa por aqui. É só gold, pode voltar, bot, é só gold, é só gold. Pode voltar, bot mesmo. Tô de boa, tô de boa. pior que o time tá forte, hein, mano. Ah, tem um item. Tem um item, mano, tem um item. Acho que a gente luta, hein, viado. A gente luta. Ó, eu vou comprar mid aqui do bagulho. Tá. Eu tô mid também. Tá, LeBlanc sem ult. É Pode startar, isso ah, aí vocês tá é fazem. Eu tô subindo aí. Ó, oh, nice fight, tá aqui, nice fight. Eu tô subindo, eu tô ah, subindo. LeBlanc tá aí, velho. Compre okay, slow, okay, compre é slow. Isso aqui é, é 5x4, não, isso aqui é 5x4, isso aqui é 5x4. Ah, tá, tô indo. É 90%. é nosso 100%. Ó, Olaf oh, não tem ult, Olaf não tem tá. ult. Ah, acho que só volto mais. É pega o Herald. Pega o Herald pega até um top, pega até um top. Tô dando. Olha, Black, acho que tá aqui nesse mato, tá? Tem um tem um Vamos voltar, vamos voltar nela? Ó. não? Linda, boa, boa, boa, boa. O Luff tá top, o TP da Camille já voltou, mano. O Reset vou pro top. Eu vou pegar essa W, mano. Eu vou, show, eu vou ser eu vou bem show. sincero, tá? Eu não sei se a gente fight a Drake porque eu não tenho absolutamente nada. Hum. A gente fight, a gente fight, a gente fight, a gente fight. Pega é a Drake. Não. Ó, eles vão vir lutar, a gente luta aqui, velho. rapaziada, ó. Tô, tô, tô lutando. tô rotando. Lux, Lux, Lux, termina aqui. Tem ult em 10, ult em 10, ult em 10. Ah, o TP da Camille, véi. A gente não fight, a gente não fight, sai. Uita. calma. Ah, é a saída da Não limpamos visão, a tá gente morde aqui. Tá bom, vai, não? Não, é, né? Não. Eu tenho TP, eu acho que não. Ó, oh, o Varus aqui, ó. Eu tô subindo, hein, Ó, oh, tá no blue. Tô vindo pra cá. Tô meio longe, mas tô indo. Tô, tô indo também, eu tô indo. Eu vou ter ult em você, aí. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Pega olos, chego, olho, o Olaf, pega o Olaf. Eu tenho o Varus, eu tenho o Varus. Oh, varus ó o Varus, ó o Varus. Vocês ganham aí, não precisa matar. Para que ganham, ganham, Boa. Ganham, boa. Vamos pegar a visão Fazendo. Baron agora que a gente força Baron, então tá? a gente tem muito dano. Ô oh, Nautilus, chega aqui Warden o Arden volta e a gente starta Baron. Vamos startar aqui, vamos startar aqui. É, é, é. Pega a visão, pega a visão. A Camila tá sem TP, né? A gente luta isso aqui, ah, velho. Tá é 4v5, é 4v5. É vai, vai, vai, vai, vai ali, Nautilus, vai ali, Nautilus. Eu tô indo parar os caras, preciso de você aqui, Grimm. É esse cara aqui, ó. Olha o Varus, olha o Varus ali, ó. Matando o Olaf. Tá muito longe a troca eu, eu não aqui. consigo entrar eu tenho um Pô, gente aqui. brinca aqui, não, Calma, te... vai pra trás, vai pra trás. Tá, vai pra trás. tá, só, vai, só sai, só sai. A gente não pega mid, nada vai aqui. Eu ia ter mas era muito. É, ah, matei, matei, matei, matei, matei. Olha, eles vão acertar a Drake, ó. Tô dando TP já. Tá. Então... Ó, a Leblanc vai pegar a provavelmente, rapaziada. A gente tem uma visão aqui? ali. Aqui? Puxa pra gente, puxa pra gente. Tem tá que ficar bem? ligado na Leblanc e Camille, tá? Ó, Leblanc e Camille. Vai cara aqui, rapaziada. Tá sem sem sem a Camille. Olha, Black Leblanc que tá que... pronto. tem Slow. Ó, oh, a Camille, a Camille. Tem que ficar ligado os dois, tá? A gente não pode entrar full. Tem que ficar ligando, ó. Oh. Ó, oh, cuidado aí, Leblanc. Cuidado aí, ah, ô. Tá Leblanc low, Leblanc muito low. Leblanc muito low, ela não falta Junta, junta. Mate a gente ganha, é, ah, ó o sete tem flash pega o 7, pega o 7, pega o 7. Camille, Camille. Voltou, voltou, Camille. Nice, óbvio, Camille. 7, mid. 7 não tem flash, hein. Nice. Boa. S tá é. yeah. gold de gold pro meu item, 100 de gold pro meu Eita, ali o aqui, morre, morre, morre, morre. Tá. Eles vão querer subir rio aqui, tamo cuidado. Sim, Ó o mid. Camille tá botinho. A gente que vão tá lá. Ó, oh, pegou o Leblanc. Eu botei o ult nela, botei nela Tô subindo tô subindo e a Camille não chega, tá? Você eu não compre, quer... eu não compre isso. Leblanc não tem. Não tem zonas, não tem zonas, Leblanc. Entrei. Tá aí, mano. Olaf. Olaf é muito low. Ó, ó, sem... oh, oh, é. Varo sem flash. Varo sem Varo sem flash. Mato o Olaf, mato o Olaf comigo. Olaf sem gente. flash. Olaf sem flash, Olaf sem flash. Boa, boa, boa. Pode ir, tá morto esse caminho. Ult em 7 segundos, último em 7 segundos. Quer nem voltar nela, não Só vou. Já pensa na que do top tá? Aham. Tá morto. Que isso, cara, eu tô ainda. Ó, nós tem que entrar aqui, rapaziada, pra pegar essa visão, véio. Cuidado aqui, ó. TP atrás, TP é, é atrás do mid. Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Ó, vem nesse pra... oh, lado aqui, rapaziada, joga junto. Vem pra cima, vem pra cima, o que tá embaixo. Caeta pra mim, caia pra mim. Nossa, morri, morrer, cara Morri, morri também. Olha é o Blank, olha é Blank. Em cima de mim. Tá no marro, atrás, tá no marro, limpa Vocês ganham? é difícil, só limpa essa wave mid aí. É pra ganha o... Tá. Limpa a wave mid reset, eles vão querer em você. Eu dou a base, eu dou base. Ó, ah, oh, vamos juntar bot, vamos juntar bot, tá? Quatro bots, quatro, todo mundo bot. Deixa eu pegar essa wave e vou juntar com vocês, a gente vai pelo bot. Taca a pink ali, taca a pink ali. Ah, não, o Leblanc é aqui. Quem tá aqui é a Camille, ó. Tá? O é Leblanc. Não vai dar para entrar. Tô com vocês. Camille e Caramba, não vou sair Calma, nunca. Vamos tá. Eles vão terminar, eles vão terminar. Vamos ficar aqui? Se pá. Olha, o Leblanc tá aqui, ó. Tem alguma coisa, ó. É, A Camille tem GA esse já. Sai com esse cara aqui, ele sai com o Oh, é o 7, é o 7. 7 muito não. low. Matei. O Blank, ó, o L o Mas é Blank, Matamos ele bem, matamos ele tá, bem. Tá, tá, vindo em mim. Ah, ah, tá, mata o oh, oh. Olaf. Eu tô no Varus. Camila atrás. Vocês ganham, você ganha. Tem GA, tem GA ainda. ainda. Eu o Varus, mata o Varus primeiro. Camille. Ah, ai, eu dei quadra, mano. Ela tem GA. Hum, valeu. E agora você tá sem dá pra A Camille tem anjo ainda. Ela tem anjo e cronômetro. Olha, vai querer fazer graça, sim. se liga pra o K. Tem, tem, tem, tem. Ele não tem zonas. Boa, boa, moleque. Boa. Acho que a gente puxa vou, o, mais, o mid. Lindo protobelt, meu querido Baron. Muito legal. Vai se mid, se liga, se liga, se liga, se liga, se se liga, se se liga, se liga, se liga, se liga, cuidado com a Camille, vai você. Eu vou dar BTP, vou dar BTP, tolou low. Boa. Eu TTP, TP, TTP, TTP. Camille, Camille, Camille, Camille, Camille. É GG, GG. GG. Boa. Ainda bem que eu peguei em casa Nossa, velho, que jogo. Valeu, rapaziada. Valeu. É, ganhamos.